O orçamento não resolvia nenhuma das questões em que nós estamos de acordo. Das e isso, de acordo. É, isso é um problema. Eu, eu queria chamar a atenção. Há um problema quando, quando tentamos ter mais ou menos uma ficção de que tanto se faz a esquerda ou a direita na emergência climática. É, é como nós estamos num carro que está a ir para o abismo e a direita quer acelerar.